Olá, tudo bem? Alex Tavares chegando mais uma vez aqui no nosso canal para compartilhar informações com o foco na área da saúde, informações rápidas e objetivas. E hoje eu estou aqui na natureza e quero compartilhar contigo, estou aqui em cima de pedras com o mar aqui na minha frente, daqui a pouquinho eu mostro para ti. Mas antes de mostrar essas imagens eu quero dizer, quero falar sobre a, o transtorno do pânico, o transtorno do pânico não é uma simples ansiedade, não é um simples ataque, uma crise. A síndrome do pânico é um tipo de transtorno que vem atacando, afligindo várias e várias, milhares e milhares de pessoas ao redor do planeta e vem gerando uma série de danos ao cotidiano dessas pessoas. E os sinais e sintomas são os mais variados. Os clássicos são a taquicardia, a sensação do coração acelerando, o tremor, sudorese, a dor de cabeça, as pessoas podem ficar tontas, geralmente pensam que estão morrendo e não que vão morrer, então por isso a ideia do pânico, né? a morte na porta, batendo na porta e se mostrando como uma realidade concreta. E alguns desses sujeitos, eles buscam o pronto-socorro, atendimento de emergência e acabam recebendo um tipo de informação bem, bem para dizer o um mínimo, precária. Muitos uh, recebem informação de que, entre aspas, não tem nada e que devem voltar para casa. Eu já escutei esse tipo de relato de vários, de inúmeros pacientes comentando a vergonha que passaram Uh, depois de sofrerem um ataque do, do pânico, desenvolverem um transtorno do pânico, irem em busca de socorro em uma emergência e receberem essa informação. A, a ideia é como assim, eu, eu estou sentindo que estou morrendo e a pessoa diz que eu não tenho nada, então é uma frescura, como a gente diz lá em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Não, não é uma frescura, é uma alteração, é uma psicopatologia, uma doença e que esse discurso acaba não reconhecendo o sofrimento e a própria doença do paciente e esse discurso não dá o um encaminhamento necessário para que essas pessoas realmente busquem o cuidado, o tratamento. Até porque o transtorno do pânico, o ataque do pânico, também a crise de ansiedade, são alterações tratáveis, realmente tratáveis. a cura para esse tipo de alteração. Uh, psicopatológica. Há psicopatologias que realmente não apresentam cura nesse momento e se tu tiver interesse que eu fale de algumas pode comentar aqui no espaço disponível no nosso canal. Mas o fato concreto com o foco agora no pânico, o transtorno do pânico, ele é realmente tratado e tu pode utilizar várias medidas, inclusive não medicamentosas, sem remédio, para tentar placar os sinais e sintomas do pânico. Eu vou deixar aqui na descrição dessa produção um link lá para a Academia Portal Doutor. É um tipo de comunidade mantida por profissionais da área da saúde, como eu, profissionais da área da saúde de nível superior, com especialização, mestrado, doutorado e até pós-doutorado. E lá a gente compartilha várias informações, dicas, táticas, estratégias, sempre com base na ciência para lidar com várias alterações, desde a insônia, ao pânico, depressão, luto, dependências, enfim, o conteúdo é vasto, assim como os profissionais que estão lá. Eu vou deixar o link, espero que tu compartilhe, que tu comente, curta e assine o nosso canal. Até a próxima produção e agora eu vou deixar, eu vou mostrar para ti o prometido do um ambiente que eu estou nesse momento. Mata, no lado de trás, eu estou sobre algumas rochas, e na minha frente o mar. Até a próxima produção. Música